Eu sou Antônio Chipita, diretor executivo da organização ACADIR em Angola. A ACADIR é uma organização reconhecida pelo governo angolano e é uma organização da conservação e a proteção ambiental. É a razão pela qual a Cadir teve essa iniciativa de ter essa parceria com a, com a GNF, a partir da Alemanha, e o caso é esse, para poder vir, de certeza, ajudar a resolver alguns problemas na comunidade. Estamos aqui no Mucuso. O Mucuso é uma área remota que a sua acessibilidade ou a transibilidade tem dificuldade mas hoje estamos aqui com o diretor executivo da, da GNF Alemanha, de certeza para encontrarmos soluções já sabemos que o Mucuso está cheio de animais selvagens, estamos a falar de elefantes, então algumas soluções que queremos trazer em conjunto são poder encontrar o arame repelente que possa afogentar os, os elefantes e a comunidade que tenha cultivado aqui no Mukuso melhor. Também uma das soluções que encontramos que com bombas para poder irrigar. nós agradecemos imenso ao Governo Alemão por essa ajuda ao Governo de Angola através da Cadir e à comunidade do Mukuso para poder automaticamente ter essas soluções em conjunto. Muito obrigado pelo projeto BMZ e obrigado à GNF e ao Governo Alemão como o Governo de Angola pela prioridade e o trabalho em conjunto. Obrigado.